Só vamos abrir as caixas. Como é que isso? É, Mano, você falar? tá dessa. Mano, eu juro, eu juro, eu não tô brincando, eu juro. Eu juro por Deus, eu ganhei aquela sniper e a camuflagem Sherry fez. Eu juro por uma Deus. Uma mais caixa? caixa. A caixa, eu caixa normal. A caixa normal. Eu ganhei ah, aquela eu sniper. Agora abre as outras. É, eu vou abrir. Tem mais uma. Vai, vai, vai, vai, vai. Porcaria. Uau, ganhei uma camiseta. Não, é um poche. Não é. Tá, eu vou abrir a de melee agora. Vai! A é? espada. Ganha é a espada. Aquela ninja. Okay. Aquela espada ninja. E agora ah, vamos tá, no tá, ranged. Tá, tá. Eu não vou tá, tá, nem tá, tá, rolar, tá, tá, tá, tá, tá, Eu não vou enrolar. Tá, tá, vai, levanta as mãos. Todo mundo mano, levanta as mãos, vai. Peacekeeper. Que bosta. Nossa, ah, mano. que bosta. Vai tomar no seu cu. Vai tomar seu <risos> <Arrubado>. <risos> <Caraca>. <risos> Ah, boa <bobosa>. Ah, <risos> <laughs> <him. risos> Opa! Eita, faz como? Vamos logo então. Eu tô comendo eu aquela bolacha, bolacha lá, só pra não ser racista, eu vou falar ela um pouco diferente. Vocês já comeram aquela bolacha rafra desse ingresso? Eu quero jogar World at War 2. World at War. World at War 2. World at War 2. World at War 2. Só 2018. Que tarde, né? Pode botar o. Pode botar Que dao. Esse spot é bom, velho. Essa grama.png aí. É holograma. Padunce. É. <risos> que porcaria, velho. Ah, não, mano. Aí, tomara que eu entre no outro time, assim. Tomara que o Leandro venha no meu time, que é até o Leandro é mais útil. Caraca. Não, mas eu quero outro time que eu vou matar todo mundo, mano. Ah, vai. <risos> Aê. Não, mano. Beleza. Vamos <risos> ver o que ele fala mais rápido. Vai, tenta. <risos> ah, eu sei. Quando eu tenho alguém vendo você, não é? Nossa, olha o jeito que ele tá. Tá dançando. O Juju Juju. Tá curtindo que ele não subiu Pô, mano, eles dropar arma pra mim. Terrorismo. Terrorismo, cara. Corrido, <risos> Desista, que cara. Só, tá só, só quero ser seu amigo. Vai acabar o tempo. Mas, é, pronto, caralho. Acabou com o desespero cara. <risos> <did you> do cara. Porra, a gente mexeu. Caralho, <risos> <risos> calma o que que tem que devagarzinho, tem que. fica se mexendo, velho. Fica se mexendo que tem um invisível ali mesmo. Olha, olha o <risos> um mapa, olha um... aí, ah, esquece. É <risos> <risos> <risos> Já deu para, velho. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> vai te mata, mata. Ah, Vou bagar vocês dois para matar velho. Eu tô indo volta. LATER Anones vai morrer em 5 4, 2, 3 2, 1 Mano, eu Ai, velho, o nome do deus é Zeus A <risos> sombrinha sua É, então <risos> Ai, ai, eu não me vi Como? Se eu, eu der o um ninja daqui, mano. Ó, oh, ó. Oh. Para de mexer. Claro que tem <risos> um cara embaixo de si. Para, tem um cara embaixo de si. Não, eu quero <coughs> ver o canal do C. Nossa, o cara tem. Nossa. Escreva-se. Inscreva-se em cobra 2017. Nossa, velho, escreva se <risos> <risos> Você... Às vezes o cara é gringo, sei lá. Não é. Ele ah, é brasileiro. Em inglês se fala, escreva-se, DBR. É. Eu falei que ele é brasileiro. Puta que <risos> pariu. inscreva se Inscreva-se <risos> no meu canal. Aí depois chega pra ele, ô oh, Railson, eu sou seu subscroto. <risos> <risos> Parece que eu tô masturbando, ah, Nossa, eu não gente? Não se vai... mexe agora. O cara, cara celebra a morte dos amiguinhos. Para de se mexer, prego, você não mexe um pouquinho, o personagem mexe pra. Não enxergar nada, velho, com ele girando. Nossa, eu quero muito que você morra. Né? Meanwhile. Eu dou mais três votos, ó. Uma. Uma.. Oxi! <risos> Dois. Três. Uh, -huh. quatro. que uh eu -huh. uh -huh. Pera, tô indo. Okay. Eu, eu não tenho Sky Jacket. Mas Todo mundo tem Sky Jacket. Eu não tenho. Duvida que você tem? Contaram pra você. Você nem viu. É, mano. É, ladrão. Ladrão ao contrário. Mano, não não, não, ladrão não, não, ao não, não, contrário. Ganhou, ganhou. Toma aí. Toma. Não é doador, tá ligado? É ladrão ao contrário. Eu não tenho essa porra. Esse mapa. Você tem? Duvida? Não tenho, velho. Você quer apostar quanto que eu vou cair? Você compra o PC se você não cair, beleza? Tá bom. É o que isso aqui? A gente tá jogando o quê? Localizar esse LD. Ah, Pronto, tá, você tá indo. devendo um PC pra si mesmo. Não. <risos> você tá enganado, sabe? Por quê? Por quê? Porque o cara aqui. Nossa senhora. Puta <Vou> que pariu. <risos>